Oi, gente, vamos fazer o nosso Papai Noel de mãozinha, então? Bora lá, então. Tô devendo esse vídeo pra vocês já faz tempo, né? Então, vamos lá. Ah, vamos precisar de uma fivelinha assim, tá? Se vocês não tiverem, vocês podem fazer, né? Com, com tecido, com courino, né? Até fiz um vídeo pras meninas lá do grupo, tá? Tá? Então, e os nossos moldes, né? Vamos precisar de um pedacinho de ribana também, tá? Vamos precisar de carneirinho branco, tá? E os nossos moldes. Vamos lá, então. Então, esse, essa aqui é a nossa gola, carneirinho branco, tá? Você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado. A gente vai fazer filete, assim, de carneirinho branco, filetezinhos de quatro, Tá? Pra gente tá colocando nas manguinhas, na frente, tá? Então, isso aqui, a gente vai usar aqui, a gente tá usando tricoline, tecido plano, tricoline. Se a gente for usar tricoline, a gente vai cortar esse molde aqui duas vezes, tá? Se a gente for usar malha, que também dá pra fazer com malha e fica mais confortável, aí a gente vai cortar dobrado, tá? Aqui a gente vai usar tricoline, então, a gente vai cortar duas vezes, tá? Assim. Cortar duas vezes, assim. Se fosse malha, iria ser dobrado. Aí, a gente vai fazer um filetezinho assim, de quatro, pra gente tá colocando aqui na frente. Porque aqui a gente vai colocar botão. Se fosse de malha, a gente não colocaria botão, tá bom? Então, duas vezes e duas vezes o nosso filetezinho aqui pro botão. Isso aqui é a manguinha falsa, duas vezes, tá? Essa é a manga verdadeira, duas vezes, tá? O nosso cinto, tá? Tá? Ah, duas vezes dobrado, tá? Essa é a parte de baixo, tá? Que é a parte da frente, parte de cima Aqui é a parte da frente de baixo, uma vez dobrado, tá? Esse aqui a gente não vai cortar aqui A gente vai fazer dobrado, tá? Então, uma vez dobrado, tá? Aqui as nossas mãozinhas a gente vai cortar duas vezes Aqui a gente tá usando cetim Tá? E a gente tá usando manta acrílica também, tá? Então, duas vezes no cetim, duas vezes na manta acrílica, tá? E essa aqui é a nossa parte das costas, a gente vai cortar uma vez dobrado, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer a nossa peça, tá? A manga você pode fazer branca ou preta, tá? No molde tá preto, mas eu vou fazer em branco, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Vamos começar com a nossa... Manguinha falsa aqui. Cadê a nossa manguinha falsa? Vamos já deixar preparada a nossa manguinha falsa. Vamos começar com a nossa manguinha falsa. Vamos primeiro pregar a mãozinha aqui na nossa na nossa manta, tá? Mesma coisa aqui. Pregamos, Agora, vamos colocar na nossa manguinha aqui, ó. Ó, vamos pegar aqui, ok? Bora lá. Mesma coisa aqui. Assim, ok? Reserva. Vamos fazer a nossa golinha, tá? Passar uma costura aqui, só deixar embaixo pra gente virar. Reserva também Aqui, a gente teria, antes de colocar a mãozinha, a gente teria que colocar um barradinho aqui, ó, tá? Pra hora que ficasse assim, a gente acabou esquecendo, eu vou tá colocando agora aqui, tá? Mas vocês façam isso antes, tá? Passamos uma costura aqui, tá? Aí, aqui, a gente vai pregar aqui, ó. Tá? Tem outra... Assim, ok, ficou assim. Reserva, vamos pegar as nossas mangas verdadeiras e também vamos passar. também vamos pegar aqui. Reserva, vamos pegar o nosso filete e a nossa parte da frente aqui. Reserva também. Nosso cinto... Fazer com a linha branca mesmo. Mas vocês podem estar trocando a linha, tá, gente? Aqui vamos virar. pegar a nossa nossa fivela reserva também Vamos colocar também essa parte de cima aqui, um barradinho também, tá? Agora vamos unir as nossas peças, tá? Então aqui, colocamos nosso carneirinho aqui Fizemos nosso cinto, já colocamos na nossa fivela Colocamos o nosso filete da frente aqui Na nossa parte de cima, parte da frente Colocamos carneirinho nas nossas mangas verdadeiras Fizemos a nossa gola Colocamos a nossa mãozinha e a, o nosso caneirinho na man, nas mangas falsas. Agora, vamos juntar as nossas peças, tá? Aqui, a gente vai... Aqui, a gente vai juntar uma peça na outra aqui, tá? Vamos já colocar um... Um alfinete aqui pra segurar, tá? Aqui é onde vai os nossos botãozinho Eu esqueci de falar pra vocês que vocês vão usar botãozinho também, tá? E aqui a gente vai pregar aqui, tá? Isso daqui. Vamos ir passar uma costura aqui, ok? Bora lá, então. Nosso vamos firmar aqui do lado a gente passa uma costura para segurar, tá? Mesma coisa desse lado aqui. Assim. Agora, a gente vai pegar a nossa parte das costas, tá? Essa parte grande aqui, tá? Vamos pegar a nossa parte das costas aqui. Aqui tá a nossa parte da frente... Aqui tá a nossa parte da frente, agora a gente vai pregar os ombros, tá? Ó, essa parte aberta aqui, a parte de cima é a parte da frente, parte de cima, tá? Então, a gente vai pregar os ombros, que é aqui, tá? Então, vamos lá. Ombro com ombro. Ficou grande aqui, gente? Joga, joga tudo, tá? Pra cava aqui, joga tudo aqui. Pra cava, tá? Ficou grande, joga pra cava, tá bom? Ó, ficou grande, ficou maior a parte de trás, joga pra cava, não tem problema, eu já expliquei isso nos outros vídeos, tá? Acerta aqui a parte do pescoço certinho, ó, parte das costas ficou grande, é só jogar ali pra cava. Não vai dar erro Não precisa se assustar tá? Parte do pescoço pronta Vamos pregar a nossa gola aqui já A gente Ó Meio aqui, tá? Vamos achar o meio da nossa gola Meio aqui na nossa gola, meio da nossa peça. Ombro com ombro aqui. Meio da nossa peça aqui. Pronto. Agora, é só pegar o meio da gola aqui. Acertar com o meio da nossa peça aqui. pregar aqui, tá? Filete abraça a gola aqui e vai pregando a gola. Se você quiser dar acabamento na gola, depois você prega um viés ali e pronto, Tá? Quiser passar um overlock, né? Pode passar. Quiser passar um. colocar um viés aqui, também pode colocar, ok? Então, aqui fizemos a nossa golinha, tá? Passamos uma limpeza no overlock. Agora, a gente vai colocar as nossas mãozinhas falsas aqui, tá? Aqui, tá? Vamos pegar lá, aqui, as nossas mãozinhas falsas. Então, vamos pegar as nossas mãozinhas falsas aqui, parte de cima, tá? Bora lá, então. mesma coisa desse lado aqui esse espelhinho aqui do carneirinho depois ele para de sair tá gente é só enquanto tá costurando nossas mãozinhas falsas, a gente vai ó, dobrar aqui as nossas mãozinhas e vir fechando desde aqui e vai até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, ó, nessa cava aqui. Essa cava aqui de baixo, tá? Até chegar aqui, ok? Bora lá. Você pode dar acabamento na overlock, tá? Tá, assim, ó Agora aqui Vamos colocar a nossa manga Verdadeira aqui Vamos cortar aqui Esse excesso aqui E vamos colocar a nossa manga Verdadeira aqui, tá? É a grande dúvida Do pessoal Ah, mas não tem cava Porque aqui a cava já tem Ok? Então vamos lá Pegar as nossas mangas verdadeiras Aqui, tá? Tá? Aqui a parte da frente, né? Parte da frente Então, é aonde vai ir a nossa cava Aonde vai ir a nossa frente Aqui onde tem a nossa cava É aqui Parte menos curvada Que vai ir aqui, ó Você vai pegar aqui E vai seguindo tá? Vai a manga fazendo as curvas certinho, não tem erro. Olha só. Aqui. Vou pegar aqui. E vou fazendo a manga fazer as curvas certinho. Até aonde não tem a nossas até onde não tem a curva. E ela vai dar certinho. Porque aqui ela já faz a descida da curva, tá? Ó. Ok, mesma coisa desse lado, tá? Ó, essa parte menos curvada é a frente. Então, você coloca aqui, frente, e vai, lembrando que aqui esse peito aqui tem que estar tá deitado aqui, e vai colocando aqui até você. É isso que tem que fazer, ó. Vai vir até aqui. Aí não tem erro, não tem como dar errado, tá? aqui, manga aqui. Agora é só você fechar aqui a manga, ó. Costura com costura aqui e você vem fechando a manga até aqui. Tá? Ó. Costura, costura aqui, vou até virar mostrar de novo no direito, ó. Manga falsa. E manga verdadeira, que a gente pregou aqui. Ok? Agora vamos virar no avesso aqui. Vamos pegar a nossa manga aqui, ó. Carneirinho, carneirinho aqui, costura com costura aqui. A gente vai vir com a costura aqui de fora a fora até aqui. E depois, continuar até aqui Ok? Ok? Bora lá E depois, se você quiser passar uma over aqui, né? para dar acabamento É bom de nós fechar a outra manga Nós vamos passar O nosso A nossa ribana Aqui de fora a fora Até aqui Tá? Antes de nós fechar aqui, ó Essa manga aqui tá? A gente vai passar uma ribana aqui Tá? Eu não tinha vermelho, vermelho, né? Aí, vou usar Essa ribana aqui, mas vocês Usem aí aqui vocês achar, que vocês tiverem, né? O nosso Papai Noel também vai ficar bordô, não tinha vermelho. Vamos passar a nossa ribana aqui, tá? Passamos a nossa ribana aqui, agora chegou a hora de fechar a outra manga, okay? daqui até aqui, e depois aqui, finalizar aqui na ribana, tá? Como eu disse, se você quiser dar acabamento na over, é melhor, fica mais bonito, tá? Aqui a gente não tá dando pra fazer rápido, eu já tô atrasada com esse vídeo aqui, faz tempo que a Adriana tá... Pe Pedindo, né, Adriana? A Albertina também. A Albertina até já fez essa peça. Mas com o vídeo é sempre melhor. Então eu não vou passar na overlock. Mas vocês têm ciência. Para dar acabamento é sempre bom passar o overlock com uma zigue-zague, tá? Aqui eu só tô cortando os excessos. Mas vocês passem na overlock, por favor bonitinho, ou passe na zigue-zague, tá? ainda mais carneirinho, que se enquanto não passar não dá um ele não para de sair pelo então aqui a nossa peça a gente já acabou, né? agora eu vou virar ela toda no direito para mostrar para vocês como que ela ficou tá? Vai sair E daí Colocar botãozinho, né? Você vai colocar botãozinho Na nossa peça Assim Ok, gente? Tava devendo esse vídeo Para as meninas aí Graças a Deus Deu para fazer, né? Então, ficou assim a nossa peça Papai Noel de mãozinha, tá bom? Aí, se você quiser fazer um gorro para pôr junto, vai ficar lindo, lindo, lindo, tá? Lembrando que aqui eu fiz aberto, né? Vou colocar botãozinho, porque eu fiz de tricoline. Mas, se você for fazer de malha, não há necessidade de fazer aberto aqui. Você pode fazer fechado. Ok, gente? Aqui também, se você quiser colocar um botãozinho pra prender o cinto aqui, né? Ou até passar uma costura aqui, né? Pra deixar o cinto preso aqui, você pode fazer isso, tá bom? Eu vou lá colocar botãozinho e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa peça terminada, ok? Já voltamos. Então, tá aqui a nossa peça, prontinha. Olha só. Não é uma peça difícil de fazer uma peça fácil de fazer e é muito linda, né, gente? Então tá aqui. Como eu disse, se vocês forem fazer de tecido plano, né, façam com um botãozinho. Se vocês forem fazer de malha, como é o caso dessa aqui, aí vocês façam sem botãozinho que também vai dar certo. Ok, gente? Então, é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ah, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora produzir aí roupas pet, né? E vender muito, gente. Tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Eu amo vocês. Beijos. Fique com Deus. Tchau.